Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre prótons? Mas não tem ideia do que é? Tudo bem, nesse vídeo eu vou te explicar de forma fácil e simples o que é. Os prótons foram descobertos através de experimentos científicos de... Ernest Rutherford e de Eugen Goldstein. Em 1886, o Goldstein detectou a presença de carga elétrica positiva no átomo, através de tubo de raios catódicos. E como que era esse experimento? Esse experimento transferia carga elétrica por eletrodo gerando energia, quer dizer, luz. Tal pesquisa detectou o feixe de luz no sentido oposto ao dos elétrons. Então, Goldstein propôs que poderiam existir partículas com cargas opostas, quer dizer, positivas, no sistema, já que o elétron tem carga negativa. No entanto, Goldstein não compreendeu exatamente como isso acontecia e esse assunto foi esquecido por alguns anos. Anos mais tarde, em 1904, Rutherford, com suas experiências com gases de hidrogênio, detectou a presença de tais partículas positivas e as nomeou de prótons. Após a descoberta do núcleo atômico de Ernest Rutherford em 1911, Antônio van der Broek, ele propôs que o lugar de cada elemento da tabela periódica, lógico, através do número atômico, foi igual à sua carga nuclear. E essa teoria foi confirmada experimentalmente por Henry Moseley em 1913 usando espectros de raio-x para comprovar isso. Os prótons são partículas que junto aos nêutrons formam o núcleo atômico. Eles possuem carga positiva de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 colombos, que é de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons, que a carga dos elétrons é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 colombos. E equivale a ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Por isso que eles têm uma tendência à atração, porque cargas opostas se atraem. Você tem que lembrar o seguinte, eles têm a mesma carga. Quer dizer, mesmo sinal. Então, dois prótons, eles tendem a se repelir. Então, quando um próton encontrar com o outro, eles vão se chocar e vão se repelir. Um vai se afastar do outro, porque eles têm cargas iguais, porque cargas opostas se atraem. E cargas iguais se repelem. E, ao contrário do que é difundido em muitos materiais de nível médio, o próton ele não é uma partícula elementar. Ele é formado por outras partículas chamadas de quarks. Ele é formado por dois quarks up e um quark down. É o número de prótons que determina o número atômico dos elementos químicos. Assim, cada elemento tem um determinado número de prótons. Então a gente pode dizer que prótons P é igual ao número atômico Z. E também, com a descoberta do próton, a gente explica a questão do isótopo. Então, os nêutrons em um átomo, ele pode variar. Mas os prótons, a quantidade de prótons, deve permanecer a mesma. Caso haja é, dois elementos, se o número de prótons for diferente, os elementos vão ser diferentes entre si. Então, eu vou te dar um exemplo. O exemplo vai ser o hidrogênio. O hidrogênio, né, a maioria dos hidrogênios não possuem nêutrons. Mas alguns átomos de hidrogênio possuem um ou dois nêutrons. Nesse caso, respectivamente, o deutério e o trítio. Mas, em todos, o hidrogênio, o deutério e o trítio, em sua essência, eles são hidrogênio. Mas por que eles são hidrogênio? Porque todos eles